Bom dia, boina! Aqui quem fala, meu querido, é o pastor Samuel, aqui de Fortaleza. Eu estou aqui na Sertão, aqui na, na Barra Nova, aqui do município de Redenção, aqui do Maciste Baturité, meu querido. E vim aqui com a minha esposa, que vê meu pai. Olha só, que maravilha! Meu pai aqui já com 76 anos de idade, mas quando a gente chega aqui já tem lá no... Né, minha mãe, já minha, minha mãe... Ela já tem ali feito já um pão de mi cedinho. E olha ele aí, boi. Veja só ali, ó. Tá polverizando aqui um feijãozinho aqui para a gente comer aqui daqui a seis meses, rapaz. Né, Três meses, Três, né? Dois meses. Tá polverizando aqui o feijãozinho. Que maravilha, boi. Olha só. Aqui a meninada aqui. A meninada aqui é criada, aqui é com, é com leite em pó. Viu? Porque teve um tempo que a seca era tão grande aqui que as vacas dadas não era leite em pó. <risos> e me são assim maginhas, mas o bichinho das canelinhas, ó. Essas crianças das canelinhas finas assim, dos <risos> calcanharzinhos finos, isso é menino bom de andar, viu? O pai manda as assim, meninas na bodega, ele vai ligeiro e volta ligeiro, mas correndo, viu? Nem suar, não sou. Aqui é a casa do meu querido pai, ó. Maravilha, tem até uma bananeira aqui. Pai boi, eu sei que você gosta dessas coisas por aí. Bananeira, o coqueirão aqui, ó. A cisterna aí ó, do governo federal que veio. Colocar essas cisternas aqui. e Enfim, boina. Esse lugar aqui é um lugar onde eu nasci, certo? Depois eu vou estar filmando lá em cima o açude do acarapo do Meio, que é o um açude que foi construído em mil... Cala a boca, menino. Cala a boca essa buchada. Aí foi construído em 1912, certo? Ali a é minha irmã mais nova, varrendo, olha, varrendo este. Hoje ela vai com a vassoura comprada na bodega. Quando eu morava aqui, eu, eu varria, mas meu pai era com a vassoura. Vassourinha, não era o nome? É uma vassourinha tirada no mato, mas era maravilhoso, viu? Olha aí, boi, ele tá vendo aquela serra lá em cima, lá? Ó. Lá em cima, lá, tá vendo? a lá foi o lugar onde me levaram dentro de um saco daqui de casa. Ah, não, me levaram escondido de lá, minha eu vou buscar dentro de um saco de surrão. Quando eu era criancinha, viu? Daqui para lá deve dar uns três... Quilômetro, quatro quilômetros, enfim, né? E aqui, boi, né? A vida do sertão em que nós, né? Se alegramos muito por tudo que nós vivemos aqui na minha infância, para a glória de Deus. O meu pai, meu querido, não para de trabalhar, viu? Graças a Deus. Meu pai tem 76 anos, louvado seja o nome do Senhor. Mas tá aqui a plantação de milho dele aí, ó. A plantaçãozinha de milho. Ele cultiva aqui, olha, a jaca, rapaz, oi, aí. Pezinho de jaca aqui, ó. Já tá uma jaquinha nova. Já, jaca. Ele planta cana, cajarana. E minha mulher todo tempo atrás de mim, até que eu vou me embora. Ô oh, meu Deus do céu, só não falta pisar nos meus calcanhar <risos> Aí, boi, nesse aí é maravilhoso, viu? Esse aqui é o, é o senhor Francimar. É o típico caba do sertão, viu? Que eu não vou nem mostrar aqui, não, mas ele é daquela pessoa que, né, que, que graças a Deus, para ele é um hobby. Trabalhar, isso gera saúde, gera paz, né? A mente ocupada direto, para a glória de Deus. tem um tempo que ele, que ele ca, caneta, não, era ódio, não era pai? Cabra, deixou de criar crava, depois começou a criar galinha, galo também, depois deixou de criar galinha, o galo, criou pato, depois deixou de criar pato, e aí criou um, um, um jumento também, <risos> cavalo e assim, né? Agora tá criando. Tá ali, tá criando gente. Tá ali a minha irmã. E tá aqui, mas olha. O netinho. Minha, minha esposa, a Liliane. Dá um, um tchauzinho pro boi, Boina, querida? Tchau, boi. Pai do Senhor. Ah, glória a Deus. Aleluia. E assim, meu querido, olha, eu vou mostrar uma coisa pra ti aqui, Boina No tempo que eu era criança, meu filho, ó. No tempo que eu era criança aqui, a gente não tinha um jede para andar. E quando tinha, era riqueza demais. Agora o meu pai 70 é com 76 anos ele anda na motinha. Olha aí, que maravilha. Então é uma coisa, ele vai para todo canto, viu? O bicho tem um pneuzinho redondo, pneuzinho redondo de borracha. Ele sobe e vai muito longe. Para... E tem as obras de aço aqui que eu vou te mostrar, olha só. Aqui é a obra de aço que meu pai faz. Isso aqui ele bota nome em tudo enquanto é bicho. Olha, olha só, olha só ó. parece o um jamaicano. Olha o outro aqui. Então ele faz essas obras de arte, essa coisa, de, sabe, coisa típica do interior. Olha só, trepado aqui. Ele bota, né, essas coisinhas aqui para trepar os bonezinhos dele. E enfim, é mesmo maravilhoso, Boina, viu? A vida aqui mas agora ele tá matando essas formigas agora. Olha aí que maravilha, boi. Sei, boi, que você curte esse tipo de vídeo porque o senhor é um camarada que tem um programa maravilhoso, né? que é Saudade do Sertão. Então isso aqui é para gente matar a saudade. Esse tamborzinho aqui, olha só. Esse tambor aqui conservou muito milho, né? Às vezes feijão. Aí ficou velho demais, tá aqui. Agora tá servindo aqui só para guardar uma plantinha. É. É uma palmeiras, né? Que meu pai plantou aí. E é assim, boina. Aqui é maravilhoso. Vim aqui é, resolver um negócio com meu pai. E resolvi, que nem você me pediu, né? É, a fazer esse vídeo. Aqui é a vivenda do meu pai, graças a Deus. Meu pai, hoje com essa idade, mas vive feliz, com saúde. E aquela chapada, boi, não, olha. Aquela chapada lá em cima. Acular, lá, eu, a gente subia a pé, não era, pai? Eu, bem pequenininho, subia a pé. A gente levava ali um, um, uma, uma panelinha de alumínio. E ainda me lembro como se fosse hoje. É pelo meio de água, não era, pai? Toicinha e fava. É que chega lá em cima. É a, a vida de sertanejo, a alegria, a paz que leva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 Tempo que eu morava aqui, eu vestia blusa de vereador e ano quatro, quatro anos que eu estava com a blusa de vereador, fina. E é. quando eu fui embora para cidade, Boi, né? Aqui, é... é... Aqui é chamado, é... Isso, aqui é a fruta chamada pitanga. Glória a Deus, que maravilha. Fruta linda, né? Olha só. Muito maravilhosa de se ver. Não sei o sabor dela, né? E aqui... Olha só, os meninos vêm tudo vestidinho de blusa, Olha só. O tempo que eu morava aqui, eu vestia blusa de vereador, ano em ano. Quatro, quatro anos que ele ficava de vereador, fina. E quando eu fui embora para cidade Boi, né? aqui, é, eu fui quase que roubado, não foi, pai? E meu primo disse que ia me trazer com 15 dias, não foi? E até hoje, né? Depois foi que eu voltei para cá, graças a Deus. E deu tudo certo, sabe? Vou mostrar só esse pé de coqueiro ali, olha só. Esse pé de coqueiro carregado, rapaz. Que maravilha, olha só. Pé de coqueiro ali, como é que tá? Carregadinho de coco. Um, dois, dois pés de coqueiro aqui. Nessa cisternazinha que é pra, pra irrigação. Tem mais, boi. A irrigação aqui, tem dois tipos de irrigação: é a natural, que vem lá da serra, que meu pai, com essa idade, ele faz a encanação de lá, de 1500 metros lá da serra para cá. Ele faz a irrigação natural. E também ele faz a irrigação do motor, que fica lá embaixo no rio. Certo, querido Boina, que Deus abençoe, meu irmão, que o senhor possa curtir aí esse vídeo que não é tão pequeno, já deu 11 minutos e 56 segundos, né? Mas assim, Boina, que Deus abençoe o senhor, viu? Com saúde, com paz, que esse programa que o senhor faz aí, que é uma benção né? Continue assim, Deus abençoando, lhe dando da graça dele e dando força, coragem e saúde para que o senhor possa... Chegamos aqui, Boina, nesse riacho, né? Que é... Que acho não, aqui é chamado rio, é porque não tem correndo pouca água, porque já estamos no mês de setembro e já o açude já sangrou. Depois eu vou estar filmando para você lá o açude, um açude de um bom porte, né? Bem grande. E aqui, boi, né, Quando na época é, do inverno, isso aqui com muita água a gente descia nos rolos de bananeira, aquela meninada, né? Descendo aqui, se divertindo. E são tempos, bolha, aqui não voltam mais, né? Porque agora a gente já está com quase 50 anos de idade. Mas, como eu sempre falo, fica na nossa memória, não se apaga. Não! Né? não Para a glória de Deus, ali, o motor que enriga, né? Ali, as zoadinha do motor ali, de irrigação. E aqui, Deus tem abençoado poderosamente as pessoas que ainda moram aqui, da nossa família, Tem sido muito abençoado porque esse rio... Ele corta, ele corta justamente aqui, é o povoado, certo? Aqui é aquela planta chamada é. Bambu. Bambu, bambu né? E assim, é, a gente. Essa, essa. Esse bananeiral aqui, olha que na época não tinha bananeira, aqui era cana, plantação de cana. Agora foi substituído por bananeiras. É uma água, sabe? Maravilhosa. Água limpinha, olha só. E. Está é, pouca água agora, nessa época. Mas essa água vem lá do açude, a qual eu vou estar filmando mais tarde, que eu tenho eu que ir lá para fazer é, tia, essa riqueza. filmagem para você, lá da parede do açude. É lá do açude do Carape do meio. Olha que maravilha, olha é, que riqueza. Ô é, oh, Senhor, a... muito obrigado, Pai, por tudo é fato, um que o Senhor é. tem nos proporcionado. Né? E isso, tudo isso ah, não é boi, não né? tem... ah, eu, eu, eu, Meu filho, estou falando aqui. Tudo isso não é boi, né? a gente as pessoas que moram na cidade não sabe o valor que tem uma natureza dessa né e quando a gente pode a gente pode a gente pode é, com fé crer acreditar que o senhor ele tem um lugar um lugar muito melhor do que esse para gente que é, é a cidade celestial né que é o paraíso que é o reino dos céus e que aqui nós temos tudo isso que o Senhor nos dá para apenas ter essa passagem aqui nesta terra. E que nós almejamos mesmo é o céu. Esse não tem preço, esse não tem comparação. Não se compara com toda essa beleza que a gente tem aqui nessa terra. Né? Irmão Boina, que Deus abençoe mais uma vez, querido. É, tenha um bom dia aí. Saúde, paz, muita né, prosperidade. Muita prosperidade. Irmão Boida, para você, para mim, para todos nós, para a honra e a glória do Senhor, meu filho. Eu vou voltar a gravar daqui a pouco lá do Açude, onde justamente tá vindo esta água aqui maravilhosa. Certo, meu querido? Fica na paz, Deus abençoe, bom dia para todos. Olha, tamarina, tamarina, pésão de favaca aí, olha. Eu vou filmar aqui só aqui, as sementes que meu pai tá tirando aí, ó semente de tomate. Como é um o nome tomate? Peraí, primeiro, que você disse? Santa Cruz de Cajá. É, tomate Santa Cruz e tomate da marca Cajá. Para ele fazer uma plantação. Ali, um terreno ali em cima que ele tem. Para poder... Só para comer, olha só. Olha só aí, Isso aqui me dá uma polpa que é uma beleza. O bichinho é tudo gordinho, olha aí. Ó. Ei, bolinho. Quando eu era criança aqui, ela era gordo desse jeito. Só tinha a tábua do queixo, as canelas finas e cinzentas. <risos> Ouro, menina, é tudo gorro, né? Canela é grossa. Eu como muito. Porque ela come muito, né? Hoje tem que comer. Porque eu tava aqui, não tinha muita coisa, não. Tanto é que eu comia mamão, eu comia com semente si e tudo. Não Sim, tu tava tá gravando ela eu comendo mamão com se mesmo, tá? Ah, não. Ah, não. Ah, tá, não, mãe. Tá, não. Aí, boy, na, naquele tempo, a gente comia esse goleiro, engoliu tal tá, caroço pra poder encher o mais ligeiro. Isso aqui era tempo ruim. <risos> hoje não, de a graças, é. Deus, Deus, Deus te abençoado. Glória a Deus, olha só que maravilha, Aí, aqui quando a família está aqui no almoço familiar, isso aqui fica cheio de cadeira, né? E... Uma mesa, aí, né? mesa ali, ó. Meu pai é uma benção, Né? Olha só que maravilha. Olha, meu, meu, meu sobrinho aqui, é animado demais. Hoje está aí, tá aí brincando de alegria, glória a Deus, né? Quando era menino, eu brincava de alegria, não. Nessa hora, viu? Viu, mãe, nessa hora... Eu tava com a balada no pescoço, com cara de pedra em um bozozinho. Lá atrás da um rolinha para matar, pra ver a mistura do meio dia. Ou então tava lá no rio com, com a landoazinha, lá no rio. Se não matasse, nem pegasse não. Eu comia só arroz branco mesmo, com feijão. Agora me lembrei Aí, pescar, levava landoazinho, não ia tomar banho no rio, levava landoazinho para pegar uns camarãozinhos para poder misturar ali com, com feijão e arroz, viu? Mas graças a Deus, né? Deus tem mudado o cativeiro, Deus tem. Mudaram os templos e tem sido Ai. maravilhoso, para a glória de Deus. Mais uma vez aqui, olha, boi. Aqui, aqui vai dar uma poupa maravilhosa de tomate. E ali meu pai está tirando a semente para replantar, né, pai? Já tirou da colheita, agora está fazendo novas mudazinhas para poder é, é fazer outro laço de tomate, tomateiro. Comer comer. Bom dia, irmão boi, na paz e graça, meu irmão, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmão boi, eu estou indo aqui na parede do açude, como eu havia lhe prometido. E mostrando que aqui era uma... A, em, nos anos 80, aqui era um engenho, né, uma destilaria de fazer cachaça, chamada Cachaça é, é Flor do Vale, aqui de Redenção. E nós estamos indo, lá naquele sovaco que está em lá, que tá uma parede de uma suíde, lá, e nós vamos registrar até ali, de lá nós vamos dar um pause e voltar a registrar de lá. A minha esposa vai estar registrando para mim, para a glória de Deus. E assim, Boina, louvado seja o nome do Senhor, é muito bacana esse local aqui, é lugar mesmo na Serra. Para a honra e a glória do de Senhor. Vamos chegar aqui, até naquele açude. Daqui a pouco estamos lá, para a glória de Deus. Estava subindo aqui a terra, aqui a carroçal para chegar aqui na parede do açude. Ele foi construído em 1912. Ele abastece aqui, antes abastecia parte de Fortaleza, capital aqui do Ceará. Mas agora lá quem está abastecendo é o Castanhão. É o maior açude da América Latina, que é o Castanhão. É muito grande esse açude. Tanto é que ele só encheu uma vez só e dá lá pra cá, nunca mais. Porque é, ele está abastecendo aí a grande Fortaleza, Outros municípios de Fortaleza. E esse açude qual nós estamos indo para lá agora, pela aqui. Nas... As pequenas cidades aqui da região, que é ali Barreira, é Acará, é Parte Maracanãú, também ali Taitinga, Baturité, enfim. Esse açude o nós estamos indo até lá a aqui assim região, certo? então Buda, vamos nós vamos fazer daqui a pouco uma pausa vamos retornar já lá em cima na parede do açude ok, estamos chegando já aqui já assim na última subida aqui chega perto a parede do açude o nome desse açude é açude do Acarape do meio estou aqui mas a minha esposa ela está fazendo essa filmagem segura na mão, que negócio se é sério eita glória irmão boina é muito obstáculo mas não chega ainda bem que eu não vi de carro para cá que está se vendo que tem muito buraco né o carrinho certamente também tinha batido o papo Mas olha aí. Vamos ali. Estamos chegando aqui na sede na do açude, do acarape, do meio. Vamos descer aqui as escadas aqui para chegar aqui na grande parede do assunto de tocará do, do meio. Olha que belezura, que maravilha, que natureza. Esse açúcar de boi do nosso irmão aí. Vocês que acompanham aí o, o canal do nosso irmão Boida. Aqui é no estado do Ceará, aqui no município, aqui de Redenção, na localidade chamada Barra Nova, aqui na Serra. Esse açude, como eu havia falado, ele foi construído em 1912 para abastecer parte aqui da capital do estado do Ceará, Fortaleza. E foi, na época que construímos esse açude aqui, na época era época difícil, onde é, trabalhávamos com jegue. Né? Naquele tempo era trabalho braçal mesmo. Mas é um açude que vemos que já tem mais de 20 anos, melhor, de 100 anos, né? Centenário. E graças a Deus já está intacto. Esse açude já chegou a secar uma vez. Que eu lembro, né? Secou uma vez que, de ficar mesmo com o chão, uma rachadura. Passou até no, no, no, nos grandes noticiários aí do é, Nacional, que a rachadura da Roma nasceu um palmo. Né? Acabou todo o peixe, ficou mesmo, sabe, secou o total em ficar poeira. Mas, pela graça de Deus, né? Pelo grande amor de Deus, Deus enviou chuva. E passou alguns anos e ele voltou a realmente encher. É uma bacia de água muito bonita, né, Não é, Olha é só. É, tem a pessoa ali pescando ali, ó. Certo? É uma bacia de água muito grande, sabe? Tem um braço para lá, outro para lá. E ele já sangrou. Passou nove anos sem sangrar, né? que tem um sangrador lá do outro lado, muito longe daqui que é lá no final ele passou nove anos sem sangrar mas esse ano agora em 2020 ele sangrou e foi, sangrou bonito viu sangrou bonito, foi muita festa foi muito legal olha a imensidão dessa parede aqui, olha só olha a imensidão dessa parede louvado seja o nome do Senhor e para a glória de Deus, olha só é, aqui tem peixe, tem pessoas ali pescando, olha só né? É proibido pescar aqui de, de, de galão né? Para preservar os peixes que aqui tem Tem muita espécie de peixe aqui dentro É proibido pescar também de azarpão É proibido pescar também de tarrafa Aqui só se pesca de anzol E com a permissão do gerente aqui Que toma conta dessa bacia é, de água né? Aqui no nosso estado do Ceará que coisa linda, né, meus queridos, olha só. Ali vai muito longe, Ali, aquele braço d'água vai muito longe. Eu não sei dizer precisamente quantos milhões de cúbitos metro de água porta, mas eu sei que é muito grande, muito fundo. A parede dele, olha essa texinha embaixo. A parede desse açude, ela, ela tem 30 metros de, de altura por 35 de chão abaixo. O barco da Viva é o acelerador, olha é só Maravilha O açúdio Olha, quando eu era criança A gente tomava banho ali A pessoa piscina As pessoas se reuniam para estar ali tomando banho, né? Muita gente vinha aqui de vários lugares para... Era liberado, agora não Agora não é liberado porque sempre Foi que houve, né? Há muitos anos que deixou de ser pessoas tomarem banho aqui Tanto tá aqui, olha só, isso aqui é o nome desse açúdio é, Rassomes e Rampierre esse açude ele foi construído olha só aqui olha 1912 foi quando foi construído aqui esse grande açude que traz aí né, benefício para muitos moradores, muitas famílias aqui de várias, vários municípios aqui tá certo olha só que maravilha agora você imagine comigo esse açude que secou a ficar mesmo a poeira a ficar assim rachado o chão que cabia de um palmo de uma rachadura para outra é, Deus faz uma maravilha dessa e novamente o senhor manda a chuva do céu e enche esse açude isso é coisa maravilhosa né estou eu aqui para a glória de Deus pedi minha filha para filmar um pouquinho a minha pessoa Glória de Deus. Então, Boina, para a glória de Deus, esse que vos fala aqui é o seu amigo, nosso, seu irmão em Cristo, o Pastor Samuel. E é uma alegria muito grande estar compartilhando Boina essas maravilhas com o Senhor. Eu sei que o Senhor gosta muito de natureza, coisas do sertão. E aqui estamos mostrando aqui a beleza que tem aqui na nossa cidade, né, no, nosso, no nosso povoado. Lá nós moramos lá naquele... Lá em cima, boina você está se para ver? Lá naquele serrote nós moramos lá. Quer dizer, meu pai mora lá. A gente veio de lá até aqui, certo? Então, boina fica aí para a glória de Deus. Em nome de Jesus, é, essas maravilhas. Fica com Deus, paz e graça. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. E como eu aqui com Lá eu falo, né? Vamos para frente, que é para frente que esse anda. Para trás, anda carro e Macharé. De lado, o caranguei assustado, mas o povo de Deus vai para frente após Cristo na certeza da nossa vitória. Tchau, tchau, boina. Fique com Deus. Tchau, tchau.